Salve meus manos, tudo bem com vocês? Adriel quem vos fala. E hoje eu venho trazer pra vocês três novos jogos grátis na Epic Games, Steam e só jogo top, galera. Isso mesmo, só jogo top. E o melhor jogo eu deixei pro final do vídeo. Então fica aí até o final, porque aqui a economia é certa e a diversão é garantida, beleza? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque tá dando muito trabalho fazer esses vídeos, conciliar com o meu tempo, tá? E trazer um conteúdo decente aí pra vocês. Beleza? E o primeiro jogo grátis que está disponível para baixar na Epic Games é o The Lion's Song. The Lion's Song é um jogo de aventura narrativa ambientada no início do século 20, lançado em julho de 2016 pela desenvolvedora Nibumi Games, com cada episódio seguindo a história com um personagem diferente. Cada personagem possui uma mente excepcional e o jogo atrai os jogadores para uma história de luta pessoal por criatividade, conexões humanas e inspiração. Uma talentosa compositora sofrendo de bloqueio criativo antes do seu concerto inovador, um pintor crescendo com desafios que encontra em seu caminho E uma brilhante matemática tentando fazer com que sua voz seja ouvida num mundo dominado por homens As escolhas que os jogadores fazem determinam em uma última instância Se os protagonistas encontrarão ou não o sucesso pelo qual tanto se esforçam O jogo se resume em quatro episódios Onde cada um dos episódios apresentam uma história para a campanha de The Lion Song Onde o primeiro episódio é chamado de Silence Onde conhecemos Wilma uma jovem estudante de música. O segundo episódio se chama Anthology, no qual conta a história de Franz Markert, um aspirante a pintor do século XX. O terceiro episódio, chamado de Derivation, é introduzida na história como uma matemática no início da Primeira Guerra Mundial. E finalizando os episódios, temos o quarto episódio, chamado Closure. Os três personagens são apresentados durante uma misteriosa viagem de trem. O game, infelizmente, não possui legendas em português, mas não é nada concreto complexo de se jogar. The Lion Song roda em qualquer aspirador de pó gamer e você tem até quinta-feira e vem no dia 20 de maio de 2021 ao meio-dia para resgatar todos os episódios desse jogo de graça na Epic Games. Lembrando que todos os links dos jogos desse vídeo vão estar no comentário fixado, beleza? Pessoal, quero fazer um convite para vocês. Se vocês estiverem curtindo os vídeos, se vocês estão vendo evolução e se vocês estiverem gostando dos vídeos relacionados a jogos grátis, ou até as demais playlists também que eu vou colocando, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho de notificações e curtam o vídeo. Isso ajuda muito no desenvolvimento do canal e com certeza eu vou trazer mais conteúdo desses para vocês, beleza? E o segundo jogo grátis que você pode baixar é na Steam e o nome do jogo é The Dream Machine, capítulo 1 e 2. The Dream Matching é um jogo premiado de aventura de apontar e clicar sobre a exploração dos sonhos de outras pessoas. O game foi feito à mão com materiais como argila, papelão e até brócolis. No capítulo 1, você interpreta Victor Neff, o marido de um jovem casal que acaba de se mudar para um novo apartamento. Enquanto tenta se instalar, você descobre que nem tudo é como parece no prédio de apartamentos silenciosos e despretensiosos. Já no capítulo 2, Victor vai confrontar o senhorio, senhor Morton, apenas para encontrar o seu apartamento vazio. O desenrolar da história vai acontecendo nos próximos capítulos, que infelizmente, pessoal, é pago, porém, pelo que eu eu vi e pelo que eu li, compensa muito o investimento no game e também compensa muito você jogar esses dois capítulos grátis aí. O game está de graça até o dia 17 de maio de 2021 e roda em qualquer calculadora gamer. Pessoal, quem quiser apoiar o canal sem gastar dinheiro, baixe o aplicativo Kawaii no link da descrição e baixe o aplicativo TikTok e coloquem o código de convite que está na descrição ou no comentário fixado. Baixando e digitando o meu código, você já entra no aplicativo ganhando dinheiro e quando você indicar outras pessoas, você ganhará mais um dinheiro aí, beleza? Quando vocês estiverem assistindo os vídeos nos aplicativos, vocês vão ganhando pontos e esses pontos são convertidos em dinheiro que você poderá resgatar via Pix ou transferência bancária. E o terceiro jogo, que na minha opinião é o melhor jogo dessa lista, é o Sherwood. Extreme. Sherwood Extreme é um shooter arcade intenso onde você deverá salvar o reino com estilo sozinho ou com os amigos. Seja um Robin Hood, vire um mestre no parkour e do tiro com arco e flecha. Você deverá atingir os adversários para abrir caminho através do reino no modo Bullet Time. Corra até o final, atravessando todas as variantes, em belos ambientes e alcance a sua glória. O jogo é interessante, é muito frenético e com certeza não vai te deixar entediado. Esse game foi lançado na Steam no dia 12 de maio de 2021 pela desenvolvedora Cage Studios. E tenho certeza que vai rodar tranquilamente até no chão da sua casa. Pessoal, quem quiser conhecer mais o meu trabalho, todas as segundas, quartas e sextas, às 20 horas, eu faço live lá na plataforma quem quiser acessar lá e se inscrever, vocês podem acessar pelo link do comentário fixado, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo e fiquem com Deus. Fui!